Você conhece o termo pertencimento? Se sentir bem num lugar. Eu tô aqui e eu tô bem. Aqui é meu lugar. Tá tudo certo. Muitas vezes a gente não se sente assim. A gente se sente deslocado. Como se estivesse no lugar errado. Como aquela pecinha do quebra-cabeças, assim? Que não encaixa. E você fala: Ai, não tô no meu lugar certo. Bom, saiba. Todos os lugares estão certos, o mundo te pertence. no train only on board. Oh to enjoy on this road oh. vou te contar aqui mais uns pedacinhos da minha vida Quando eu conheci o homem com quem eu me casei nós éramos amigos na escola, no colégio E eu te contei né, que eu era pobre, vinha de família pobre e acabei indo estudar nesse colégio com um monte de gente rica e esse rapaz, que eu fiquei amiga dele, era uma dessas pessoas mais dia, menos dia, eu fui até a casa dele E eu vou te contar Eu nunca me senti tão deslocada em algum lugar da minha vida Era uma casa muito grande Cheia de objetos de arte Quadros e porcelanas E coisas muito diferentes do que eu estava habituada Eu fui convidada para uma refeição e tinha diversos pratos, diversos talheres, diversos copos eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei tão em pânico, gente que as pessoas falavam comigo na mesa eu não respondia eu fiquei, eu fiquei assim, dura, olhando o que os outros faziam para fazer igual às vezes alguém dizia alguma coisa eu respondia outra a família dele realmente achou que eu, que eu tinha algum problema mental de tão nervosa que eu estava e eu vou te falar eu demorei muito tempo para me sentir um pouquinho assim à vontade naquela casa, porque era muito diferente do meu, do meu habitat, vamos chamar assim. Anos depois, nós nos casamos, tivemos lá o nosso apartamento, montamos o nosso apartamento, bonitinho, pequeno, e a vida continuou, né? Mas eu de fato nunca estive assim totalmente à vontade lá na casa dos pais do meu marido. Anos se passaram. Eu tive uma filha, outra filha, outra filha, trabalhava, e um dia aconteceu uma coisa muito diferente. Eu fui convidada para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Eu já trabalhava como terapeuta e uma família lá no Rio me chamou para cuidar da família inteira. Então, eu fazia uma sessão, uma sessão de terapia energética, chamada radiestesia e eu fiz com a, a mãe, o pai, os filhos, um monte de gente, várias pessoas e fui para lá Cheguei lá, era um apartamento muito bonito, iluminado também com coisas muito bonitas, porcelana, obra de arte e não é que fosse igual a casa dos pais do meu ex-marido na época, meu marido Mas lembrava né, de, na, Pela quantidade de coisas bonitas, elegantes Então eu entrei Eu tinha sido convidada para trabalhar lá E a dona da casa me mostrou um quarto E disse, aqui é o seu quarto Você pode se acomodar, fique à vontade Eu entrei naquele quarto Botei minha mala num cantinho Ali tinha uma cama, uma TV, uma cômoda e uma porta-balcão com uma uma janela que abria bem ampla e dava de frente para a praia de Copacabana. Eu cheguei no Rio de Janeiro bem cedinho, tinha ido de ônibus, então eu cheguei tipo 5 horas da manhã, peguei um táxi até o local e nesse momento era bem de manhãzinha o sol estava nascendo. Eu vi o mar, o sol um pouquinho afastado do mar, mas bem de manhãzinha, senti assim, o sol nascendo, aquela luz entrando pelo quarto que eu estava e as palavras da dona da casa, este aqui é o seu quarto. Naquele instante, eu senti que eu pertencia ali. Aquele era o meu quarto, naquele instante, porque isso era o que o mundo tinha me dado naquele momento. Eu fiquei em casa, eu fiquei muito amiga dessa família e, e voltei a essa casa durante talvez alguns anos para trabalhar com eles, e com outras pessoas e com amigos foi uma época muito interessante mas o que eu quero compartilhar com você foi essa sensação de pertencimento É importante a gente sair um pouco da nossa bolha, sabe? Sair é, daquilo que, das imagens que a gente faz a respeito de si mesmo, do tal do eu sou, né? aquilo que os pais te disseram, que você se disse eu sou pobre ou eu, eu pertenço a esse núcleo aqui né? de pessoas, de, de nível de educação, de condição social, etc. Eu pertenço a isso aqui. É bem importante você perceber quando o mundo te oferece uma, uma mostrinha de algo diferente. Eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas diferente. E aí você se coloca ali naquele outro diferente e expande né, aquela sua bolha de onde você pertencia, aquele espaço, para um espaço um pouco maior. Todos os lugares que você for, Busque esse sentimento. Busque o sentimento de que você pertence àquele lugar, na casa de qualquer pessoa, numa praça, numa praia, numa montanha, onde você estiver. Se eu for aqui, ó, pertinho ali, numa praia que eu gosto muito, chamada Hanalei, eu vejo a praia, o mar, é uma baía, então tem uma, uma curva, assim, onde tem uma montanha tem as montanhas atrás de mim, onde eu vejo uma cachoeira na frente da Baía de Hanalei tem casas maravilhosas de pessoas que compraram a casa ali de frente para a Baía e eu estaciono um carro ali pego minha toalha minha bolsinha vou para a praia e tudo aquilo, tudo me pertence e se alguém me convidar por acaso Entra aqui, vem tomar uma água comigo Aquela casa e aquele lugar me pertencem Eu não sei se você sabe, mas os nativos brasileiros, os indígenas quando, receberam, quando os portugueses chegaram eles, eles tinham e eles têm essa concepção de que tudo é deles então se um, um branco deixava cair alguma coisa, um chapéu algo assim o nativo pegava o chapéu e dizia, isso é meu Por quê? Porque eu achei, estava ali né? O mundo pertence aos nativos e assim também com os animais, por exemplo O animal, o mundo é dele, ele vai para onde ele quer Ele caminha, às vezes tem ali né, o território do outro animal Ele respeita, mas se for necessário, ele briga, conquista o território mas ele vai pelo mundo, tudo lhe pertence, porque o mundo todo, gente, é nosso. Esse conceito de que isso é meu, isso é seu, é um conceito até moderno, vamos chamar assim. É um conceito humano e criado pelo cabeção, pela mente que deseja e que diz isso é meu. Então, continuando, eu quero propor um exercício para você. É, minha, minha proposta é a seguinte: busca um lugar bacana, um café, um, um lounge, piano bar, não sei, um lugar que você considera bacana. Daí você se produz um pouquinho, se sente bem no, no seu corpo, do jeito que você tá, e vai nesse lugar. Vai lá. Sente-se, peça um café, uma água, um chá, qualquer coisa simples e fique ali durante uma hora se sentindo que você está no lugar certo com as pessoas certas e tudo ali te pertence porque saiba, tanto na natureza quanto na cidade, em qualquer lugar você tem tudo o que precisa e tudo é seu the curtains brew some purple tea O meu convite nesse vídeo aqui, como um exercício para ampliar a sua percepção do mundo e trazer o paraíso para a sua vida e transformar a sua vida, é esse Você pertence ao mundo e o mundo te pertence E vamos treinar isso Um grande beijo para você, não esquece de deixar o gostei no vídeo Deixar para mim um comentário e se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade, agora é o momento, assine o canal, acione o sininho de notificação e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Somehow.